Ciao, como está e bem mio no meu canal Itália com Ana Paula. Se não me conosce ainda, se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou ítalo-brasileira que mora na Itália há um tempão, já desde 2007, e ensino italiano a falantes de língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender o que nessa aula? Hoje nós vamos aprender a perguntar coisas às pessoas. Digamos que você está conhecendo uma pessoa, um, um, um italiano, um italiano, ou, ou qualquer pessoa cuja língua de conversa ali é o italiano. Então, como fazer perguntas àquela pessoa? Hoje nós vamos sair do óbvio, a gente não vai ficar... Eu não vou ensinar hoje o, o como você se chama, não. Como é que, que -me? Ou como está e como você está? Hein? quantos anos você tem? Quantos anos? Essas perguntas que você encontra em qualquer, em qualquer lugar da internet. E essas perguntas são também importantes, mas tem em todos os lugares. Hoje eu gostaria de ensinar estruturas que vão permitir que você possa fazer essas perguntas e converse, é, montando as suas frases, não necessariamente com frases prontas. Mas, eu vou te ensinar estruturas e serão cinco estruturas. Vamos começar aqui com uma pergunta que você vai ver muito, muito, muito em italiano. Só que pode causar confusão, mas é muito usado essa formação, esse tipo de pergunta. Olha só. Come mai? Come mai? Bem, nós sabemos que come significa como em italiano, tá? E mai significa nunca. O sentido literal de mai é nunca. Mas numa pergunta, esse come mai é o mesmo que Sabe o quê? Olha aqui. Perché? é o mesmo que PERQUÊ em perguntas, ok? Então, separadamente COME significa COMO e MAIS significa NUNCA mas junto essa locução COME MAIS significa o mesmo que dizer quê. Vamos aí dar alguns exemplos de frases principalmente porque essa pergunta você pode usar né? ou referindo-se ao passado ou ao presente ou ao futuro Então vamos lá, vamos Alguns exemplos. Come mai hai fatto questa scelta? Come mai hai fatto questa scelta? Isso daqui ó, é passado. Hai fatto. fatto. Significa porque você fez. Fez passado. É um passado que no italiano se chama passado, próximo. E nesse caso, ela está falando com tu. Com a segunda pessoa. Como que eu sei disso? Por causa desse AI ai, né? A segunda pessoa. Io, o fato. Eu fiz. Tu, ai, fato. Então, você fez, segunda pessoa. Então, como assim? Por que você fez, questa esta essa escolha? Um outro exemplo, então, aqui nós estamos falando do passado, né? Olha esse outro exemplo também no passado. Como é mai ti sei transferido? Como é mais que sei transferido? Por que, que você se mudou? TRANSFERIR-SE é um verbo pronominal, né? Então, é TRANSFERIR-SE. Então, aqui na pergunta, como fica? ¿COME é MAI TE SEI TRANSFERIDO? Por que você se mudou? ¿COME é MAI TE SEI TRANSFERIDO? Então, quando você quer falar sobre mudar de casa, é TRANSFERIR-SE, né? Eu me sono transferita. Tu te sei TRANSFERIDO ou TRANSFERIDA. E por aí vai. Me transferisco questo mese. Eu vou me mudar este mês. Me transferisco questo mese. Agora, um outro exemplo. Olha aqui. Também sempre no passado. Come mai ai cambiato lavoro? Come mai hai cambiato lavoro? Porque? quê? Isso aqui é passado, né? Tu hai cambiato. Você mudou, você trocou de trabalho. Come mai hai cambiato lavoro? E só um detalhe, o passado no italiano ele é feito por dois verbos. Um auxiliar, que pode ser, olha, o essere, como neste caso aqui, ti sei transferido. E temos também o auxiliar avere, que como este, neste caso aqui, hai fatto, hai cambiato. Quando você usa o essere para aqueles verbos que exigem o essere, você é, muda o verbo, você adapta o verbo de acordo com a pessoa, né? Com gênero e número, singular, ou plural, masculino ou feminino. Mas quando nós estamos falando, é, quando o auxiliar exigido ali por aquele verbo é o avere, ele fica invariável, então, como, como aqui, né? Aí fato, não importa se você está falando, não importa com quem você está falando, não? Se você estiver falando com um grupo de pessoas, vocês. Aí eu só diria aqui: come mai avete fatto? Eu não mudo o verbo, o verbo fica sempre fato Se eu estiver falando com um grupo de pessoas ali, né? É, por come mai aí cambiato, se for com um grupo de pessoas, com voz, no italiano voi seria. Come mai avete cambiato? Cambiato não muda. Só os verbos cujo auxiliar são o, ver é, o essere, Ali sim ele vai se adaptar a gênero e número, beleza? Continuando, porque o foco aqui é na pergunta. Come mai significando por quê? Então vai pensando aí em perguntas, né? Por quê? Come mai? Por quê? Uh, olha aqui. Come mai vai à escola, così lontano. Por que, é que você vai à escola tão longe? Olha aqui, isso daqui é presente, tá vendo? Ó, come mais mangerai la pizza esta Por que, que você vai comer a pizza hoje à noite? Por quê? Como mais mangerai la pizza esta sera? Isso daqui, em se tratando, isso daqui é futuro. Mangerai, você comerá. Mesmo falando do futuro, você poderia usar aqui no, o verbo no presente Come mai mangi la pizza stasera, tá bom? Então, em se tratando de ações que, que, que já estão meio que programadas é, é admitido no italiano usar o verbo no presente mesmo é, ou no futuro, tá? Então, come mai mangi la pizza stasera ou come mai mangerai, A gente sabe que mesmo falando come mai mangi Por que você come a pizza hoje à noite? Como mande la pizza esta sera? A gente sabe que estamos falando de um é, de uma ação futura, né? Esta hoje à noite, esta sera. Agora vamos ao segundo. Então esse aqui é o primeiro, é a primeira estrutura. Então fixe isso na sua mente. Se alguém perguntar para você, come mai um come mai assim sozinho, ele pode estar sozinho ou come mai e aí completar a frase. A pessoa está te perguntando por quê? Embora essas palavras separadamente tenham outro significado. Agora, a segunda estrutura é ai mai e aí você completa. Ai mai. Isso daqui, quando você pergunta ai mai, sabe o que significa? Significa isso aqui, ó. Você você por quê? Neste caso aqui eu estou falando diretamente com a pessoa de modo informal, falando com tu. Então, você já ou tu já, tá? Então, esse AI mais significa você já. E sempre falando do passado, tá? Porque quando você pergunta para alguém se a pessoa já fez alguma coisa, certo? Você está perguntando se ela fez alguma ação passada, certo? Não se trata nem do presente, nem do futuro. Então, quando você pergunta, ai mai, olha, ai mai fatto, uma torta, por exemplo. Você já fez um bolo, tá vendo? Ai mai fato uma torta. Esse mai aqui é o que dá na frase o significado de já. Embora ele sozinho, você já sabe que não significa já, significa nunca. Mas numa. Numa estrutura, numa pergunta, né? Olha só, olha, olha como seria essa frase então, de pergunta, se não tivesse o mai, né? Ai fato na torta? Você fez um bolo? Ai fato na torta? Hum, que profumo! Que perfume! Hum, Ai fato na torta? Significa você fez uma torta, um bolo? Por outro lado, se você inserir aquele mai ali entre aquele auxiliar Lembra que a gente está falando do passado, né? Passado. Se você inserir aquele mai entre o auxiliar e o verbo no passado ali, ele dá essa ideia de já. Então, ai mai fato na torta significa você já fez alguma vez na vida <risos> um bolo? ai mai my... viaggiato così lontano? Você já viajou, olha aqui. Você já viajou assim longe, tá vendo daqui? Aquela ideia de já, né? Hai mai camminato per più di tre ore di seguito. Hai mai camminato per più di tre horas de seguito? Você já caminhou? Por mais de três horas seguidas. Ai mai caminato. Se perguntasse assim. Ai caminato perpiu de três horas e de seguido. Quer dizer, você andou, você caminhou por mais de três horas seguidas? Mas com aquele mai, ele dá aquela ideia de já. Você já caminhou por mais de três horas seguidas? Muito bem. Agora a gente vai para a terceira. Uh, terceira estrutura. Então, nós já vimos Come mai. É o mesmo que dizer porque, certo? Come mai sei qui. está estudando italiano. Por que, que você está aqui? Você está estudando italiano? Come mai sei qui. Ai mai significa você já, mas agora tem também, não, so, não somente ai mai. Lembra que eu comentei que né, existem os auxiliares, avere e essere, para se falar do passado, a gente pode entrar em maiores detalhes em outra ocasião. Mas, assim como tem o avere, neste caso nós já vimos o ai e o essere. Então, agora nós vamos ver esse semai, mai, mai, ok? É a mesma coisa, você está dizendo você já, falando sempre do passado. Se a pessoa já fez alguma coisa, qual que é a diferença entre o I Mai e o SEI MAI? A diferença é simplesmente no verbo. Qual é o auxiliar que aquele verbo exige? Rapidamente, assim, muito superficialmente, eu vou te dizer o seguinte: o SEI, que é o verbo essere, né? Separado, não num contexto do passado, significa eu sou, né? Eu sou, no, tu sei, você é ou tu és, lui ou lei é, ok? Ele ou ela é, lui ou lei é, se usa normalmente com verbos de movimento, por exemplo, o verbo andare, andare significa ir, não caminhar, tá bom? Significa ir, então por exemplo, sei andado ou sei andada, tá? E verbos é, reflexivos, nós vimos aquele, que, aquele verbo pronominal. Então, normalmente com verbo pronominal se usa o essere. Ou o verbo reflexivo, né? Mi sono petinata. Eu me penteei. Reflexivos, reflexive. Por exemplo, petinar-se, lavar-se, ok? Então, mi sono lavata e denti. Não é mio lavato e denti. Ok? Então, mais ou menos é isso. E em muitos outros casos, se usa o avere. Nós vimos aqui esses exemplos, né? Aimai, fato. Então, com fazer é o haver. Aimai, fato. Aimai, Aimai, caminato. Caminato, embora caminare seja um verbo de movimento, se usa o avere. Por outro lado, sei mai, olha só. É, sei mai andato, all'estero. Você já foi para o exterior passado, né? Sei mais andata lestero? Se eu dissesse, sei andata lestero? Eu não estou perguntando se você já fez isso alguma vez na sua vida. Eu estou te perguntando se você foi ao exterior. Sei andata lestero? É, da tempo que eu não te vejo. Faz tempo que eu não te vejo. Você foi para o exterior? Mas... Sei mai andato a ou sei mai andato a Dá a sensação de você já fez isso alguma vez na sua vida? Você já foi para o exterior alguma vez na sua vida? Sei mai andato a Ou, por exemplo, Que sei mai fata, olha uma ducha freda Você já tomou uma ducha é, fria? Que sei mai fata, estou falando, ou mai fato, depende Com quem você está falando? Sei mai fata ou ti sei mai na doccia fredda? Sei mai stato ou stata em Brasília? Sei mai stato ou sei mai stata em Brasília? Ok? Muito bem, agora a quarta estrutura é Se você quer perguntar para alguém se ela gosta de alguma coisa Como você diz isso em italiano? Ti piace e aí você continua a frase. Então, ti piace? É, você gosta? Você, sempre falando com quem? Com a segunda pessoa, é informal, com tu. Então, ti piace? Por exemplo, você gosta de andar de bicicleta? Ti piace andar em bici? Uh, você gosta da, do mar? Ti piace? Il mare? Ti piace la montagna? Você gosta de fazer esportes? Ti piace fare esporto? Uh, você gosta de trabalhar em equipe? Ti piace lavorare in team. Ou você gosta de estudar italiano? Ti piace studiare italiano. Ok. Então a primeira estrutura foi come mai, que significa porque. A segunda foi ai mai ou você já. A terceira parecida com a segunda é sei mai, né, que é sempre você já. A quarta é ti piace. Você gosta disso? Você gosta daquilo? Então ti piace refere é esporte, ti piace enfim. Agora vamos à quinta estrutura, que é ti piacerebbe. Não é um simples você gosta, mas é. Você gostaria? Quando você vai fazer uma proposta para alguém, né? Que piache Você gostaria, tá? Que piache Então nós vimos antes, né? Os exemplos de antes que nós vimos. Você gosta de andar em bicicleta? Se você estiver fazendo uma proposta, você diria assim, ó. Que piache Andare Andar em beach. Comer esta sera? Ou domani mattina, tudo, tudo esta sera, não? Estou dizendo tudo, tudo já noite, esta sera. Ou então, domani mattina, amanhã cedo. Ti piacerebbe andar em bici com me domani mattina? Ou mesmo com a bici? Ti piacerebbe imparare ad andar em bici? Você gostaria de aprender a andar de bicicleta? Ti piacerebbe fare um esporte? fare uno sport, você gostaria di fazer algum esporte? ti piacerebbe andare al mare? você gostaria di ir a praia? ti piacerebbe andare al mare? È é diferente de ti piace il mare? certo? ti piace il mare? você gosta do, do mar? gosta da praia? e ti piacerebbe andare al mare? você gostaria di ir a praia? ti piacerebbe lavorare in team? Você gostaria de trabalhar em equipe? Te piacerebbe lavorare in team? É diferente de Te piace lavorare in team? Você gosta? Tá? Ou Te piacerebbe studiare italiano? Você gostaria de estudar italiano? Te piace studiare italiano? Você gosta de estudar italiano? Ou te piacerebbe? E agora, porque eu quero, vou te dar um bônus. A sexta estrutura, antes da gente terminar, vou falar rapidinho sobre sobre, sobre uma outra estrutura. Olha aqui qual que é. Porque estou pensando agora e eu acho que isso daqui é importante. Então, não serão mais cinco, mais seis. Como é? O que, que significa como é? Significa exatamente como é. Aqui seria como é, mas aí caiu aquele... E do come, por quê? Porque ele se uniu ali ao é, tá bom? Ao verbo. Comer. Então, se diz exatamente como eu estou dizendo, comer. Que significa como é. Por exemplo, como é viver em Itália? Como é viver em Itália? Em viver na Itália, desculpa. Uh, como é estar lontano da casa? Como é estar longe de casa? Como é estar lontano da casa? Se dá significa de origem. Oh, como é estudar all'estero? Quando você pergunta como é, né, esse como é, você já, já, já tem na sua mente que aquela pessoa viveu aquela experiência. Né? Então ela vai te poder, poder transmitir para você como é viver aquela experiência. Então, como é viver em Itália? Como é estar lontano da casa? Ou como é estudiare all'estero? Bem, essas são as estruturas que eu preparei para você. Eu gostaria que você anotasse e que você formulasse frases com essas estruturas. E pensando, amanhã, hoje é dia 1 de setembro, tá? Amanhã, dia 2 de setembro, eu vou fazer uma live com um meu amigo e colega de trabalho. Para quem não sabe, eu, eu apresento, o trabalho no canal de televisão regional aqui da minha região, da região onde eu moro na Itália, em Abruzzo. E eu convidei o meu o apresentador principal desse programa para fazer essa live comigo. É uma, será uma live interativa, em que vocês vão poder também falar com ele, fazer perguntas para ele. O detalhe é que ele não fala, nem mesmo uma palavra de português. Então, vai ser uma live muito interessante. E aqui, eu gostaria que com essas estruturas, vocês preparassem algumas perguntas para fazer para ele. Se você está assistindo e já passou, já não é mais dia 1 de setembro, nem dia 2 de setembro, não dá tempo de ver a live, não se preocupe, porque eu faço lives todas as quintas-feiras, ao meio-dia no Brasil, às 17 horas na Itália. Então, com certeza, você terá outras oportunidades para formular perguntas e participar também das lives. Mas, se você estiver assistindo e puder assistir no dia 2 de setembro essa live com meu amigo e colega de trabalho Luigi Cinguino, você, eu gostaria que você participasse ativamente fazendo a sua pergunta para ele. O que, que você acha? É uma boa proposta? Então, é isso. Essa live será exclusiva no Instagram. Eu não vou fazer dessas, essa semana, eu não vou fazer essa live aqui no YouTube. Será exclusiva no Instagram, Itália com Ana Paula. E se já passou, enfim, você, de qualquer maneira, anote essas estruturas e tente formular frases de seu interesse. Se você não souber que verbo usar, dá uma pesquisada num dicionário. Use o Google Tradutor mesmo, porque ele pode te ajudar a, a, a clarear aí as ideias quanto a, a frases que você gostaria de formar, tá bom? Então, vamos lá. Comé? Ti piacerebbe? Ti piace? Que mais? mai o hai mai? E come mai? Che è lo mesmo che perché. Ok? E ci vediamo alla prossima lezione. Un bacio. Alla prossima e a domani. Ciao.